Acordar cedo, ver o que falta na fruteira e ir para a feira. Esse é um hábito que todo bom curitibano conhece. E não é por menos, já que existem dezenas de feiras de hortifrutis espalhados por toda a cidade. Agora, com o retorno das atividades presenciais da UFPR, a nossa feira de orgânicos também está de volta para reforçar essa lista. Desde a segunda semana de fevereiro, elas funcionam em três campi da universidade. No Campos Agrárias e no Setor de Educação Profissional e Tecnológica, a feira acontece às terças-feiras, das 7 da manhã ao meio-dia. Já na Reitoria, a feira é de quinta e em horário estendido, das 7 da manhã às duas da tarde. A feira traz alimentos orgânicos cultivados por agricultores familiares locais, sem a utilização de agrotóxicos. E quando se trata de frutas e verduras, variedade é o que não falta por aqui. Mas nas bancadas você também encontra outros produtos como feijão a granel, geleias caseiras, mel, temperos e bebidas artesanais. Aqui na reitoria, quem comanda a barraca é o Daniel. Filho de agricultor e técnico em agroecologia pela Escola Latino-Americana de Agroecologia, é a primeira vez que eles estão à frente de uma feira. E a experiência de vendas vem superando as expectativas. A gente veio para conhecer esse espaço e apresentar os produtos nossos, né? Produtos de qualidade, orgânico, né? Agroecológicos. Então, para a gente está sendo importante essa experiência. E tem rendido boas, vendas? Tem, tem rendido bem. O consumo de orgânicos tem inúmeros benefícios atrelados à longevidade e a uma vida mais saudável, conquistada através da alimentação natural e mais sustentável. Mas não é só isso que chama a atenção dos clientes. O preço mais em conta que em outras feiras e supermercados é um atrativo e tanto. E esses clientes não poderiam estar mais de acordo com a proposta sustentável da feira. A Karina veio cedo comprar suas frutas e verduras e trouxe não apenas uma, mas duas sacolas de feiras reutilizáveis para levar suas compras para casa. Então eu procuro comprar sempre orgânico e os produtos da terra são a melhor opção aqui em Curitiba, né? em questão de preço, qualidade, aí sempre trago, inclusive, sacolinhas para levar os produtos e não pegar a sacola, né? As feiras de orgânicos da UFPR começaram em 2008 como parte de um projeto de extensão coordenado pelo professor de Agronomia da Universidade, Luciano Almeida, que procura incentivar a produção e a venda de alimentos de baixo impacto ambiental. E que, de alguma forma, beneficiam pequenos produtores que moram próximos a Curitiba. A maioria dos agricultores que participam das feiras, inclusive o Daniel, fazem parte da cooperativa Terra Livre, no assentamento contestado, na Lapa, com quem o Luciano já trabalhava anteriormente. Um projeto de longo tempo, que envolve muitos agricultores e muitos estudantes, é, tentando criar alternativa de renda para pequenos agricultores familiares, essa é a prioridade. Incentivar uma agricultura de base ecológica, né? mais sustentável, de menor impacto ambiental para, para o ambiente, para os agricultores e para os consumidores. A gente já, já trabalha com capacitação, com orientação, mas prioriza criar estratégias de comercialização. O projeto de extensão beneficia os feirantes, mas também agrega experiência profissional a estudantes que se interessam pela área. Lauren está na sua segunda semana como participante do projeto e está bem animada com o que aprendeu até agora. Eu pretendo atuar na extensão rural, né? então, que é literalmente ter o contato com o produtor rural e estar presente ali com eles. E essa parte da comercialização é muito bacana também porque a gente consegue fazer parte.